Skyge da Blast, velho. Aí, ó. Toca aí, ó. Mostrando o Muk, né? Mostrando ali, ó. O Muk, ali, ó. Tá vendo? Mostrando toda a força ali. O Boltalha. Olha, tá aí. Forte, né? Como não, Apocão? Apocão tá